É, boa tarde a todos, Lírio. Boa tarde. Mais uma vez boa um tarde. prazer ter você dentro da sua casa. Antes de mais nada, né? O cliente da Genial há tanto tempo, então obviamente é uma felicidade muito grande nossa ter você nesse evento que fala sobre investimento, que fala sobre trading, que fala sobre como construir riqueza é, através de investimentos na bolsa. E aí eu queria falar, um, queria que você começasse falando um pouquinho disso. Eu sei que você a gente conversou há um tempo atrás, você falou que você é, se entende muito mais como um empreendedor do que como um investidor. Mas você tem uma história de investidor muito bem sucedida, muito rica e que começou há muito tempo atrás. Você podia contar um pouquinho para a gente como é que isso começou e de que forma a sua história como investidor ajudou na sua história de empreendedor? Bem, boa tarde a todos. Uh... Me, alguns me conhecem, outros não. E, eventualmente, eu vou repetir algumas coisas que já são familiares para a maioria dos, dos nossos ouvintes. Mas, o, o, para ser investidor, precisa ter dinheiro. né? Você precisa ganhar dinheiro. Então, ah, eu sou empreendedor, me considero empreendedor e continuo no ramo. né? Eu sou ativo, sou presidente da Inova, que é uma empresa sucessora da Videolar, que hoje atuando na, na área petroquímica, nós passamos pelas mídias e acabamos na petroquímica. Então, na verdade, eu comecei colocando o meu primeiro dinheirinho, que era equivalente a um concurso que eu ganhei em 1971, quando o mercado estava bombando, era o um, um equivalente ao valor de um Fusca, que eu coloquei no mercado, vamos dizer, de renda variável, né? em que dois anos depois sobrou dinheiro para um jantar, não é? ah, Aí eu fiquei fora um tempo, me formei médico, eh, montei em 78 um comércio em Caxias do Sul, uma empresa que chamava Audiolar, não é? lá, em, lá no sul, primeiro videoclube pré locadoras de filmes, né? E em 87 eu saí para criar a Videolar, né? Então teve a sequência da Videolar e em 2014 nós compramos a Inova, em que associamos com a Videolar, e passamos a operar no Petroquímica. Então, primeiro dinheiro perdido, 71, num pico de mercado muito grande da época. Os fundos 157 e outras malvadezas da época. Mas eu voltei de novo em 86, com o plano... Cruzado. Foi, foi o Sarney, cruzado. Cruzado. <risos> Fora... Foram, foram vários planos, que a gente esquece o nome, mas enfim, é o plano cruz, cruzado, né, em que o mercado também explodiu, e eu, o idiota aqui, foi lá de novo, colocou dinheiro, essa, essa vez eram 500 mil dólares da época, é, para em 87 vender, perdendo mais da metade, e em 88, então, comecei a vigilar. Inicialmente foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2 a 0, 2 a 0, o mercado estava me ganhando de 2 a 0. Aí, em 91, quando teve o Collor, o mercado caiu muito, foi, teve uma retenção de dinheiro, o pessoal ficou com uns trocos que não dava nem para ir jantar, o, pessoal, o mercado de aluguel de filmes explodiu e, consequentemente, nós, nós operamos a pleno, está certo? E no de, começo de 1992, teve o primeiro dividendo, já foi interessante, que eu tinha colocado toda a minha grana né, nesse novo negócio, foi equivalente a 2 milhões de dólares. E aí eu precisava recuperar o, o Fusca e os 300 mil dólares de 85. foi matar fui... o jogo, né é, eu queria, na verdade, ganhar o jogo ganhar o show, mas uh, o que aconteceu foi que o mercado naquela época, a gente acha que o ano passado caiu, esse ano tá, agora está caindo um pouco, um pouco, na época o mercado chegou a cair 90%, era, era de doer, tá certo? Mas eu entrei exatamente nessa época porque eu peguei um gráfico em que mostrava uh, os picos do gráfico, e eu tinha entrado nos dois, 71 e 86%. E aí, nessa nessa época, o mercado tinha valado e eu entrei com 2 milhões de dólares, com firme propósito de, quando o valor dobrasse, eu realizava e ficava quieto. Em 93, um ano e pouco depois, já do, já dobrou, eu me lembro que a ação predileta naquela época, na minha carteira, era, do meu investimento, era Eletrobras, em que valia, valia, o PL era menor que um, Quer dizer, o lucro da empresa de um ano, a cotação dela estava abaixo de um lucro anual. Né? Imagina a situação. Né? Hoje não está muito difícil, tem várias empresas aí de dois, três, Quando o normal é ser 10, 15. Né? Bom, esperei um pouco e tal, em 96, eu comprei uma participação de um sócio que eu tinha na época, a lá e realizei 8 milhões de dólares. Né? Aí eu fiquei sossegado, né? tinha comprado já a empresa praticamente toda, e voltei em 98, que é esse fundo que, que chama Geração Lpar, que nós vamos mostrar adiante a performance dele de 98 até hoje. Então, rapidamente, é, eu sempre continuei em negócio, comecei com uma loja em 78, fiquei até 87, depois... É, 78, 87, 88, até 2014, na área de mídia, né? nós fomos líderes disparados, praticamente a única empresa no mundo que fornecia para para todas as majors, que são as as donas dos filmes, né? Fox, Warner, Paramount, por aí vai, e também na música. Não é? Mas só que o mercado cresceu muito rápido e caiu muito rápido, como todos vocês sabem, né? E de tal forma que é, a gente teve que inserar essa operação de mídia e, e mergulhamos é, em petroquímica. Já tínhamos uma operação petroquímica em Manaus desde 2002, mas em 2014 nós assumimos uma empresa no Polo Petroquímico do Sul, chamada Inova, e que é com ela que nós seguimos a vida. Espero não ter mais necessidade de trocar de atividade. Está certo. Não, a gente vai falar um pouquinho mais de petroquímica para frente, falar um pouquinho da Inova, mas eu queria que você falasse também o seguinte, ninguém consegue ter o sucesso que você teve no mercado como investidor sem ter muita disciplina, sem ter alguns, algumas é, é, regras de atuação muito clara O que, que você usa no dia a dia, o que, que você usou ao longo dos anos como sendo, vamos dizer assim, os seus, a, a, a, as suas linhas mestras para investimento em Bolsa de Valores? O, o Evandro, há 10, 12 anos atrás, acho que 2009, 2010, eu fiz algumas palestras na época, na geração, na né? geração futuro, que vocês que acabaram... É, para quem não sabe, é a predecessora da Genial Investimento. É, vocês, vocês compraram, vocês assumiram. Futuro. né? E, e teve várias, é, inclusive está no YouTube, aí. quem quiser ver, acha meus princípios de 12, 13 anos atrás, que não mudaram nada. Tá certo então eu montei na ocasião eu queria ver se você consegue pôr aí podemos subir a, os slides a, a, Dez mandamentos né e mandamentos são coisas para serem seguidas não é não é mandamentos tá aí não na religião né mandamento não é para transigir mandamento é para seguir e eu formei os, os do meu ponto de vista né são controversos, tem alguns que aceitam, outros não aceitam, mas são os meus, está certo? Como investidor. Claro. Se puder, aí nós podemos dar uma. uma... Deixa, eu, deixa eu passar aqui para os mandamentos do Liga. É, que eu acho que isso vai ser interessante. Exatamente. Pra... aí estão. Para o então, público. Então, a gente, se me permitiu, vou dar uma comentadinha rápida. Por favor. Afinal, o nosso tempo também é tem É isso limite. aí que você falou, não, não, não é uma regra única, nem todo mundo tem que concordar com tudo, mas acho que, dado o seu sucesso ao longo dos anos como investidor, acho que é muito interessante para o nosso público, que é um público que está começando a investir em Bolsa, entender como você pensa. Como você pensa né? Exatamente, é uma maneira de ver. Eu, inclusive, já apanhei os amigos que fui falar mal do comércio e eu apanhei. mas enfim são são você tem que você tem que ter opinião eu tenho opinião aliás, não me falta né então ah, ah, são dez ah, sequências ali que eu vou comentar las rapidamente porque precisaríamos seguramente muito mais tempo mas ah, eu começo com o primeiro né IPOs tão populares né porque IPOs é uma sigla usada para as aberturas de capital para o mercado né para para investidor. Então eu, eu aqui é o seguinte: se ninguém fizesse IPO, não existiriam empresas no mercado, né? Então tem esse parênteses. né? Mas o que acontece com os IPOs é que na maioria das vezes eles são complicados para dizer pouco, né? Porque o, o, há muito banco intermediário que puxa preço e que faz é, muitas muitas apresentações e tal, quem paga isso vai ser o novo investidor, e se você observar os IPOs, você pode pegar no último ano, nos últimos dois anos, você vai ver que a maioria está abaixo do preço de lançamento. Portanto, eu prefiro até pagar um pouco mais caro depois, mas deixa a empresa, aquilo que ela promete, deixa ela cumprir, performar como, como ela promete. Então, a IPO não é uma coisa que me atraia, está certo? Já até entrei no uh, CSN Mineração, quebrei um mandamento meu, resultado, estou levando na cabeça, porque investi, investi a 8,50, está 5. Esse ano, não precisa ir muito longe. Sim, sim. Então, fui quebrar o mandamento, joelha no milho, tá sim. certo? Estou perdendo. Uh, a segunda é diversifique pouco. Avalie... Avalie uma ação por mês, e eu acho exagerado, né? uma por ano já é demais, mas, enfim, quem, o pessoal gosta de trade e que seria das corretoras, né? se, se o pessoal não comprasse e vendesse. Né? Aliás, o prazo médio que a turma fica com ações no Brasil é menos de 60 dias. O Ibovespa gira 30, 35 bi por dia, Dois meses, 60 dias, 40 dias úteis, dá um trilhão e não sei quanto que, que vai girar em 60 dias. É o free float que tem no mercado. Então, o mercado opera realmente direto, né? Direto, não para. Ninguém não consegue sossegar, que é o mandamento que eu prego, que não tem que estar se mexendo, tem que. <risos> Infelizmente. É, mas quem quiser operar, opera aqui com a genial, que está muito bem servido. Com certeza. Ah, então, diversificar pouco. Por que, que tem que diversificar pouco? Porque você tem que avaliar a empresa que você está investindo. Não